TÉCNICA DE CONDUÇÃO DOS ESPÍRITOS ENCARNADOS DESDOBRADOS PARA HOSPITAIS DO ASTRAL É a sexta lei da apometria. Os espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão ter acesso aos espirituais do astral se estiverem livres de peias magnéticas. É comum desdobrar-se um paciente a fim de conduzi-lo ao plano astral superior, para tratamento em hospitais, e encontrá-lo, já fora do corpo, completamente envolvido em sudários aderidos ao seu corpo astral, laços, amarras e toda sorte de peias de natureza magnética colocadas por obsessores interessados em prejudicá-lo. Nesses casos é necessária uma limpeza perfeita do corpo astral do paciente, o que pode ser feito, e de modo muito rápido, pelos espíritos dos médios desdobrados. Se estes não puderem desfazer os nós ou não conseguirem retirar esses incômodos obstáculos, o trabalho será feito pelos socorristas que nos assistem. Com frequência, fornecemos energias aos médiuns desdobrados para que possam retirar do paciente essas peias e o material mais pesado. Lembramos que é sempre através de contagem que se transfere qualquer forma de energia. Insistimos, a contagem até 7 ou mais, nada tem de místico nem constitui ato mágico. Acontece que, em geral, 7 ou 10 impulsos energéticos são suficientes. Note-se que os passes magnéticos são ineficazes nesses casos, pois o passe age apenas sobre a aura do paciente e mais no campo vibratório.